Três jogos é o que separa o Alviverde da grande final. E só um objetivo. Fazer a torcida vibrar. Palmeiras e Libertar. É do Palmeiras! É vida ou morte? Hoje, 9 h da noite. Copa comebol Libertadores. Aqui, no SBT.